É, boa tarde. Realmente, depois de uma coisa tão acolhedora, tão quente, né, tão maravilhosa como é falar de leite materno e de mãe, a gente vai falar de lei, né? essa coisa mais chata, mais árida e que muitas vezes a gente poderia ter menos leis e essa peso tão grande né, de, é, de legislação e de, e de órgãos de controle, porque a legislação só existe para isso também, tem esses órgãos de controle todos aí, né, fiscalizando cada passo, é, não só de quem faz ciência dos pesquisadores, mas também quem topa ficar na gestão da ciência, e a gente responde é com o CPF da gente, e durante muito tempo, então é uma coisa realmente muito importante, embora seja é, árida né, para a gente tratar aqui no fim do dia. Mas eu quero inicialmente agradecer o convite da BC, né, é uma honra estar aqui, quero parabenizar por esse evento tão importante, com palestras e debates tão ricos. Hoje, ao longo do dia, pude assistir vários desses, infelizmente ontem e anteontem não, mas assim, parabéns, belíssimo é, momento e também de uma relevância enorme, porque além é, de trazer dados e elementos, nos provoca a continuar pensando, não é? e eu acho que é isso que nos move. A gente acredita que é possível, os momentos mais difíceis, eles podem ser atravessados, se a gente continuar firme, né? acreditando nas, nessa causa importante que a nossa causa da ciência e da inovação. E aí eu quero ressaltar e agradecer também o Ministério, está aqui o professor Prata, né, e é, ao dizer isso, agradeço aí o ministro e o Ministério que foi muito pronto né, em fazer essa comissão envolvendo atores muito importantes nesse cenário, as instituições, as agências, as universidades, para contribuírem é, na regulamentação, né, no decreto que regulamenta a lei, o marco legal, como a gente está chamando. E foram inúmeras reuniões, eu quero dizer aqui que o professor Sérgio Gagione que estava né, na presidência durante a maior parte desse período, participou ativamente, eu entrei mais no final fui acompanhando né mas foram reuniões assim inúmeras ali na SBPC na sede lá em Brasília né Helena de amanhecer de ficar muito, muitas horas de trabalho muitos e-mails a hora que eu virei presidente, me botaram aí em três grupos de WhatsApp que fala desse assunto, tem os que dormem a uma hora da manhã e tem os que levantam às cinco. Então, se hoje a gente abaixa e lê os, 50, os 50, 50 mensagens depois junto, a gente também enlouquece. Mas eu quero dizer que foi muito trabalho e eu acredito que muito produtivo. A gente pôde se conhecer melhor, conhecer, inclusive, o que que impacta e o que, que representa dificuldade, desafio para cada um desses atores, quando a gente fala em ciência e inovação é, no Brasil. Então, é, acho que foi um momento muito importante, recentemente, em abril, pude participar da reunião que entregou aí a nossa proposta, a nossa análise né, e avaliação, conforme pedido pelo MCTIC, né, e a... Eu quero é, só destacar, né, como somos muitos aqui para falar, e, é, em princípio, eles são mais de 80 artigos né, que tocam em questões diferentes. Eu vou destacar aqui algumas é, dessas, é, desses artigos, dessas questões, que são, sobretudo da perspectiva das fundações de amparo à pesquisa, muito importantes. E aí, antes de continuar como há pessoas aqui muito, é, já muito experientes e que né, estão aí, seja na ciência ou na gestão há muito tempo, mas há também jovens pesquisadores que estão vindo aqui e que talvez não saibam muito bem o que é o CONFAP. Né? O CONFAP é o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa e hoje no Brasil apenas o estado de Roraima não tem uma fundação. Todos os demais têm uma fundação, e muitas delas com vinculação da receita estadual prevista na Constituição. E a, o presidente Luiz né, destacou muito aqui, ouvi bem, né, que as fundações coitadas estão tão assim com tanta dificuldade e tal. Então mesmo, porque o Brasil está vivendo momentos diferentes, mas eu também quero dizer que as fundações estaduais têm feito uma enorme diferença na ciência brasileira e para cada estado individualmente e a gente precisa dizer isso, no ano passado os investimentos e muitos deles liberados, tem evidentemente que aí o sistema federal também trabalha com o resto a pagar, mas isso é compromisso firmado e em algum momento a gente libera, Mas Muitos desses recursos foram efetivamente liberados no ano passado. Isso significou no Brasil mais de 2 bilhões de reais. Então, isso, se vocês pensarem ali na, nos gráficos apresentados do MCTI, o que, que o MCTI tem, hoje o sistema estadual está ali trabalhando muito próximo do sistema federal. A gente precisa dizer isso e precisa fortalecer as fundações é, estaduais de amparo à pesquisa, porque elas têm ali uma possibilidade de um olhar regional, de, uma, é, de atrair outros recursos e trazer não é, mais é, financiamento e de apresentar para o Brasil, para o Brasil que nem sempre conhece o Brasil, não é, a ciência brasileira em todos os lugares, as potencialidades e as oportunidades que a gente tem nos vários estados. Então, é muito importante a gente destacar isso e é com esse espírito que a gente fica ali em cada estado, lutando muito para garantir esses orçamentos, porque a gente acredita que eles são muito importantes e nós temos em parceria com o sistema federal e com agências internacionais, podido dar sim boas oportunidades para os nossos pesquisadores. Então, nesse sentido, eu vou dizer para vocês o que é que aqui. Nesse decreto que vai trazer conceitos importantes, como né, entidades gestoras, ambientes promotores de inovação, ecossistemas de inovação, áreas, mecanismos de geração de empreendimentos, todas palavras né, que são necessárias agora, se a gente considerar aí a Constituição, inserindo inovação, depois a lei e tal. Então, há ali um glossário que é, esclarece esses conceitos importantes. Há capítulos voltados especificamente para o estímulo aos ambientes especializados e cooperativos de inovação. Não é que prevê aí estratégias para o desenvolvimento da cooperação, envolvendo empresas, ICTs, entidades privadas sem fins lucrativos, envolvendo parceiros estrangeiros e projetos internacionais. Né, e estabelece ali no decreto que as partes podem definir instrumentos próprios né, que garantam a titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados. Então, todas essas questões, elas precisam ficar mais claras, e o decreto, né, tal como né, nós podemos até o ponto que nós podemos vir e, é, né, e acompanhar e sugerir, e sugerir né, é, podemos é, agora vamos ver né, a decisão realmente do governo, mas isso está lá porque é necessário estar? Né? Há momentos em que também se estabelece, como eu, ali no artigo 7, mas, que as agências de fomento poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores de inovação, incluídos ecossistemas de inovação e mecanismos de geração de empreendimentos. Tudo isso vai dando mais segurança jurídica para que as agências né, de fomento também possam atuar mais firmemente aí, né, na inovação e no empreendedorismo. Ah, da mesma forma, eu acredito que seja muito importante destacar aqui a questão dos acordos, convênios é, e é, contratos firmados entre CTIs, instituições de apoio, agências de fomento, e algumas questões que aparecem, talvez para alguém que não está lidando com aquilo ali, pode falar, ah, isso não é tão importante, definir, prever que a destinação de até 15% do valor dos recursos possa cobrir, possa fazer cobertura de despesas operacionais, mas isso é uma coisa muito importante. Nós estamos sobrecarregando os pesquisadores para fazer tarefas que eles não deviam estar fazendo, não é? mas alguém se alguém vai, vai fazer isso também tem custo e se isso não é possível prever no projeto como é que a gente vai fazer ah, então é importantíssimo só para dar uma assim uma, uma luzes aí muito rápidas em alguns aspectos para vocês né ah, da mesma forma ah, acredito que é um, uma outra questão muito importante que está contemplada ali, é, na regulamentação, é a, a simplificação de formulários. Então, essa palavra simplificação, ela vai aparecer em momentos significativos, tentando aí diminuir também esse peso muito grande não é, no preenchimento de formulários e, e depois, em todo, ao longo de todo o processo. Então, a regulamentação... Busca isso aí também, né? Na questão da importação, gente, que está detalhado ali, há coisas muito importantes, muito necessárias para a pesquisa, como procedimento simplificado, como liberação em 48 horas e que não pode exceder 48 horas de cobrança de armazenamento. Essas questões são muito relevantes e a gente tem lutado aí com muita dificuldade. Tem que terminar? Bom, então, é, se eu tenho que terminar, eu preciso me dar aí só mais um minutinho para dizer alguma, é, o que para as agências de fomento estaduais é uma questão muito importante. não É, é que na, na composição das parcerias, há um item que assegura aos parceiros liberdade suficiente para o exercício da criatividade, com vistas ao atingimento dos resultados estabelecidos. Então, há um foco mais importante em resultados, há uma possibilidade de legalmente pensarmos em arranjos que sejam necessários para os resultados. É? É, agora, uma questão absolutamente fundamental para nós, das agências de fomento, é a possibilidade de transposição e remanejamento e transferência de recursos. Ontem mesmo, presenciei um coordenador de INCT, falando com o professor Mário Neto, né, presidente do CNPq, que o dinheiro que ele tinha pedido para o INCT, dos 500 mil, que estava lá como capital ou custeio, na verdade, ao final, feitos os cortes e liberado ali o recurso que seria possível liberar, que ele precisaria que isso virasse bolsas. Então, poder fazer esse remanejamento é o nosso dia a dia. Toda hora tem algum pesquisador que fica com risco de ser glosado, que usou capital e não custeio, então isso aí é uma coisa seríssima, importantíssima e que é uma amarra para nós agências de fomento. Então, se a gente puder né, não ter isso mais, o recurso da pesquisa ser tudo investimento, é um avanço enorme que a gente precisa destacar. Na prestação de contas também simplificada e aí é um item que não pode realmente existir, a gente está pedindo para o MCTI, né, para o MCTIC defender profundamente, junto ao Ministério do Planejamento, é que seja na parceria entre o Governo Federal e agências estaduais ou outras instituições, que seja utilizado o é é completamente inadequado para pesquisa. Nós não podemos aceitar essa plataforma, gente, em hipótese nenhuma. Nós já apresentamos os argumentos para o ministro, estamos pedindo para o professor Prata nos ajudar mais, ele ter ajudado intensamente, mas ela não nos permite falar em parceria. Parceria, um ente coloca dinheiro e o outro também. Que negócio é esse? Tudo é amarrado no Ciconve, a BTV é convenente, que inventaram, e estão dizendo que vão criar depois um módulo. Nós já nos reunimos inúmeras vezes com o planejamento, com quem criou o Cicombe, não tem jeito de criar um módulo diferente, ele foi feito para isso, então ele não serve. Então, vamos tentar, nesse momento, avançar mais nisso, acho que são conquistas importantes, agradeço aí todos os parceiros, foi muito rico o trabalho e agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho hoje. Muito Obrigada.